Olá, sejam bem-vindos a mais um Bem Responde! É. <risos> Essa edição é especialmente especial, ela é mais especial do que o normal porque está cada um na sua respectiva casa, provavelmente todos com olhares de quarentena porque o Covid está grave, então nós não estamos nos expondo, estamos respeitando as regras de restrições e estamos fazendo as nossas lindas casinhas. só um pequeno aviso, devido ao novo formato, todo mundo está se adaptando ainda, nós tivemos um problema técnico e a câmera do Lucy não vai aparecer nesse episódio. Resolveremos isso para os próximos. Obrigado pela compreensão e deixem suas críticas positivas e negativas nos comentários do vídeo. Nós agradecemos. Sem mais delongas, a primeira pergunta vai para o BRTT, do Guilherme essa pergunta, é muito boa. O que você acha de magos na posição de AD Carry atualmente? Seria viável algo como uma Syndra ou um Heimer AD Carry? Tudo pode ser viável, mano. Pra ser sincero, assim. Indra é muito forte, tipo, lane phase forte e tal. É que, tipo, tem alguns ADKs que estão bem forte no meta. E, tipo, se você conseguir suprir em outras lane, sei lá, botar uma Tristana top, mid, dá pra usar o Mago Bot. Dá pra usar a Heimer com, com Senna Bot, é uma lane bem forte. Então, acho que vai tudo depender do. Se o time consegue suprir a. a o dano AD, o DPS AD. Que você precisa late game é, em outras posições, tá ligado? Questão de ter um lucia mid, por exemplo. Exato, é só você ter um DPS em outra lane de dano físico, senão. Fica muito fácil do time inimigo buildar contra, se tiver muita AP e tal, então fica complicado o jogo. Mas a Lane phase dos magos, são, costumam ser bem fortes. Lucian medida do team, síndrome do BRDT. Pergunta pra todo mundo do Falco Muito melhor do que sair com vitórias no final de semana é sair com o um sentimento de evolução dentro do time, que foi exatamente o que aconteceu. Eles já estão satisfeitos com o nível atual ou ainda acham que o 100% não chegou? Na minha opinião, não, não mostramos ainda o 100%, acho que o treino já atingiu o nível... Muito maior, eu diria E se a gente atingiu no treino, a gente sabe que a gente é capaz de atingir E só falta transitar pro stage Mostrar isso no stage, no jogo importante Que é o CBLOL. E acho que a gente mandou bem esse final de semana Mas ainda tem espaço pra melhorar Acho que a gente, a gente deve ter atingido, sei lá, uns 80% Nesse final de semana e Então a gente ainda tem um, um belo caminho aí Pra, pra evoluir Pra chegar mais sorte ainda nos playoffs Bom, foi sólido esse final de semana Se foi 80%, ganhamos <risos> Porra, Caralho, <dica. risos> Chegar no 85, já acabou, já. Pergunta pra todos do Caio, essa, essa é daquelas difíceis que tem que pensar. Qual a skin favorita de vocês, considerando todas as skins do jogo? E parabéns pelo final de semana perfeito, sem defeitos. Na verdade, hum. tem duas. É a greves Mafioso, que mudou de nome, a Cidade do Crime agora. E Lissin Mortai, são meus dois favoritos. É, eu tenho duas também, mano. Frangalho Rosa e... Tef <risos> mano. Tem que ser o <risos> um rosa. Não tem como. Tem que ser o um rosinha. Qual que é a outra? Tef Anão. Anão? <risos> Lucy, what's your favorite skin in-game? Blitzcrank? I like this. Skin. Pergunta para o Tinons, da Lívia Soares. Tim, como fica a cabeça para uma possível final? Sabendo que você foi focado no split passado durante todos os jogos por ser um elo importantíssimo para o time. Eita, acho que tá cedo para pensar nisso ainda, <risos> tem, muito, tem muito chão. Tem, tem as quartas aí, aí semi, então tem muita MD5 pela frente. Tem, nem acabou fase de grupo, né, velho? Tem mais uma semana, <risos> acho que é muito cedo pra pensar nisso. E, cara, aquele aquela final foi algo bem, bem apático, assim. Foi bem específico daquele dia. Acho que, principalmente, eu não tava, não tava no melhor dia, não consegui desempenhar bem. E vai ser diferente as, as próximas md 5 agora. A gente vai jogar quarta de final, né, mano Então, que... tem muito caminho ainda. Vocês preferem MD5, imagino eu, né? Claro. Tem, sim. Sim, sim. Pergunta pro Carioca, do Pout: Você acha que esse patch na jungle favoreceu mais junglers power farm ou junglers early game que, gankaram, que gankam bastante? Esse patch interferiu na sua pool preferida ou não mudou nada? Cara, a... na teoria era pra favorecer mais junglers early game, só que eu acho que os junglers que farmam muito ainda estão muito fortes, porque quando você limpa a jungle toda, você, tipo... Pega o nível 4, enquanto um jungle de Heligame tá sempre nível 3. Então é muito difícil ele ganhar uma luta de você, muito difícil ele ser mais impactante que você. Acho que não mudou muita coisa. Acho que os jungles que, que farmam bem ainda são, são mais fortes. É, na minha solo aqui, os jungles estão pegando nível 6 ao mesmo tempo. <risos> não mudou nada. tá é. <risos> na minha solo aqui. Eu falo nível <risos> 7 e eu tô nível 5. Eu sou solo lane, mas tá bom. É. Rolezinha roubada, hein? É, balanceado, eu acho. Lucy! Your performance has been improving since the start of the second round. Do you believe it happened because of the team's synergy? Yep, of course. We're getting used to each other too. Are you more confident in yourself? Always. Are you happy with the results? <laughs> <laughs> Talvez. After championship, after finals, you're happy. Oh, pô, pergunta do mini-gui pra você. Você acha que o fato de estar com Hyper Carry no top conseguiu ser mais útil no jogo em si, derretendo todo mundo? Ou prefere ser o tanque pra levar porrada e ser a frontline? É o que eu falei no, no primeiro pra Eu acho que eu prefiro ganhar. Se eu for ganhar de tanque, Exato. eu jogo de tanque. Se eu for ganhar de Tristana, eu jogo de Tristana. Se, se for ganhar de Irelia, eu jogo de Irelia. Se for ganhar de Lulu top, eu jogo é de Lulu top. se eu for ganhar, eu jogo de qualquer coisa. Só bora dar ali. Jogador versátil, o importante é que tá 12 players Office seguidos, acertei é, o número, é esse mesmo? Acho que é. Olha só. É, né? Até eu não sei. É todos, né? Desde 2015. Pergunta do Peter Guará. Nas duas. Ah, tem a palavra recurso nessa. Nas duas vitórias desse fim de semana, a Pen estopou dando todo o recurso para o topside. Você se sente confortável jogando com Pix não Carries? É, acho que eu já falei isso algumas vezes, tipo, com certeza eu prefiro jogar com, com recurso, porque eu gosto de jogar muito agressivo, gosto de jogar a, colocando o adversário embaixo da torre, etc. Criando jogadas, mas tem algumas situações que que é melhor pro time a gente optar por esse weak side, assim, ou, ou coisa do tipo, acho que isso ajuda muito no, na hora de draftar também, você ter essa opção. Cara, a gente pode pegar algo, algum weak aqui, counter ao top, vai ser melhor pro draft, etc. A gente tá, tá começando a, a utilizar mas isso e eu acho que tá ajudando bastante a gente na hora de draftar no plano de jogo também, então, sei lá. Pra mim é que nem o robô falou, acho que a mentalidade tem que ser no final ganhar e o que tiver que fazer pra ganhar aí a gente tá fazendo. Pergunta pra todos. Da Jana, qual a série favorita de cada um? Começar com você, Kaká. Mano, não sei dizer uma favorita, eu posso fazer um top 3. Tá, Dark, eu gosto muito. Big Blinders, de terceiro eu colocaria. Acho que Friends também. Eu, oh, boa, meu senhor. é O Atirador. É sobre o quê? <risos> o atirador. <risos> é, eu não sei como falar sem dar é muito spoiler, mas é basicamente o um sniper americano que. Já yeah, se sí. aposentado basicamente foi meio que forçado a voltar ativa. E a sua, Tim? Cara, não sei, velho. Falar a real. Qual foi a primeira que veio na cabeça? Gabi da Raia, que foi o último que eu assisti. Lucy, what's your favorite TV show? Pick Blinders and Breaking Bad. Oh, nice. Acho que a minha é Sherlock e WandaVision. Nunca ouvi falar, nenhuma das duas. Chinons, pergunta pra você do Boy. Na LCS responderam o pick de Oriana com Yasu. Por que, que não vemos tanto aqui no Brasil? Cara, primeiro que Ione hoje em dia é um champion mais, mais completo, porque você não precisa de três knock-up E creio que esse jogo de Acer esteja falando perks, que o time dele tinha, sei lá, Malfight, Gragas e Nautilus Então <risos> era um time bem completo pro Yasser, mas mesmo assim eu não acho ele um champion forte No geral, o Ione é um champion melhor pro time, eu acho que ele teamfighter melhor, a lane dele eu acho mais safe depois de um tempinho. Então não tem porque pegar Yasu quando tem Yoni hoje em dia e precisa de 10 no K pra funcionar. Eles têm uma diferença fundamental também, né? Que o Yoni vai e volta, o Yasu vai e ou mata ou morre. Ah, normalmente morre. Geralmente morre. <risos> <não. risos> Pergunta pra todos do Angelot Queria saber se essa mudança de comportamento dentro de jogo com mais ritmo e mais confiança Veio pela adição e interação da psicóloga E o quanto vocês acham importante esse contato entre jogadores e psicólogos Pois ao meu ver é essencial, e parabéns pelo playoff Não tem como eu confirmar porque muitas conversas são individuais Então eu não sei o quanto isso influencia em alguns jogadores, etc, então... sei lá Com toda certeza Mas eu certeza. acho que deve ter influenciado sim é, com toda certeza, ela ajuda muito, mano. Eu lembro que em 2015, o psicólogo foi um dos maiores MVPs pra gente conseguir chegar tão longe. Acho que é um, é um trabalho muito importante, porque o jogador, ele tá sempre sob pressão, né? Tem alguém pra poder conversar, falar... Às vezes é uma coisa que só do cara se sentir melhor consigo mesmo, ele vai trabalhar melhor junto com os colegas de time. então. Com é, certeza. psicólogo que dif. Que ter. Psicólogo dif. Não, mas falando do trabalho dela, eu acho que ela ajudou todo mundo, principalmente fora de jogo em si, né? Porque ela não tem de low. Suficiente para ajudar dentro, e é o que você falou, quando o jogador tá se sentindo bem, quando tá confiando um no outro, quando o time encaixa assim, uh, fica tudo bem mais fácil, então acho que ela teve um papel muito importante nisso, de fazer a gente se sentir mais confiante, de confiar mais um no outro talvez, de uh, entender melhor a nossa função. E acho que foi mais nisso que ela ajudou, e arrumando essa engrenagem, a máquina inteira fica mais fácil de, de trabalhar, então a gente teve uma melhora bem grande por conta disso, na minha visão. Muito bem falado, engrenagem! Pergunta pra todos do Rafael Eduardo, uma pergunta simples, vamos começar por você, Carioca. Se você pudesse escolher outra rota pra jogar, qual seria? Mano, eu fico muito entre mid e AD carry, véi Porque são dois lendes que eu me divirto muito jogando Quando eu caio em solo que Eu acho legal que você pode fazer muita play e, Tipo, você consegue ser carregador Eu acho que seria mid ou AD carry Eu provavelmente trocaria pra AD carry Mas depende do suporte Se o suporte me agradar, eu mudaria para mid eu acho que eu consigo jogar a mid e AD de boa é, acho que dependeria muito do suporte mesmo Se fosse o suporte que eu olhasse e falasse cara é brabo, eu mudaria pra AD Se não, eu mudaria pra mid, que é uma lane independente ali um v1, coisa linda. É um v1 sim. DC <risos> <risos> Acho que suporte, mano. Hum, Sei lá, lá eu, gosto é. eu gosto de jogar Batlane, man. mano. Tanque ou maguinho fedido? Ah, com certeza tanque, né? Eu sou broken. <risos> já já, já, já joguei, <risos> BRTT <bar> de <risos> Leona, já joguei com, viu? É, pelo amor de Deus, de a, de Deus, Deus a minha <risos> Leona é boa, cara. Tive que jogar com Flanas, mano. Lucy, if you if you would change roles and not play support anymore, what would you choose? I think I go top. I'd try to play something like Vayne, Lucian. Pergunta pra todos do Kirua. Se vocês pudessem escolher um campeão do LoL para ser deletado, qual seria? A lista. Provavelmente algum assassino, véi os assim da vida acho muito chato jogar contra Lucy if you could delete one champion from League of Legends what would it be maybe Camille Lucy we have another question for you why do you think Lux sucks uh it's like too skishy and then like hard to get vision uh -huh. and also it's like skill shot champion so uh -huh. yeah I think so if you don't need skill it's like shit a última pergunta do dia dessa linda manhã do uh -huh. Bruno depois de jogar um campeonato não dá um vazio quando acaba? Vocês não acabam se acostumando demais pro alto nível e aí é uma tristeza ficar sem jogar por tanto tempo? Ah, bate a vontade de voltar a competir, né? É, ainda mais pra sua que não tá das melhores hoje em dia. Pessoalmente eu gosto muito da rotina, gosto de ter campeonato todo final de semana. Esse é um fator muito bom da gente já estar tá nos playoffs, né? Porque os times que não se classificaram meio que estão muito tempo livre na mão agora, né? O que, que você acha, Kaká pra você que tá menos tempo ainda competitivo? Ah, mano, eu sinto saudade, sim, quando eu, fico, quando eu fico de férias, eu fico muito à toa. Eu gosto dessa rotina de treino, de competir, eu acho muito legal. Se eu perco o campeonato, eu fico triste, viu, mano? Se eu ganho, aí não dá nem tempo, porque daí você viaja, e aí você já chega, você tem tipo 15 dias de férias, aí é suave. Mas se você perde, tipo assim, os caras que não foram pro playoff, eu de férias agora, que caras vão ficar 3 meses de férias, os caras vão ficar assim, ó... Então esse foi o nosso Pen Responde edição especial de quarentena, espero que vocês tenham gostado desse formato. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar. Vamos fazer o A agora, eu esqueci do é, A. Eu é, porque fiquei, pensando fiquei pensando no A. Verdade. É. Vamos fazer o A. Esse foi o Pen Respond. Ah! ah. <risos> Não esqueça de deixar seu like, compartilhar, deixar aí nos comentários o que você achou do vídeo. E a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!